Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender como fazer paleta de cores a partir de uma imagem, ok? Isso pode ser útil para muitas coisas, vocês viram que para fazer segmentação, alguns casos a gente precisa fazer paleta de cores. Outrora, em nossas publicações, em nossos artigos, na hora que a gente quer caracterizar as cores dos nossos objetos, talvez possa ser interessante também a gente fazer uma paleta de cores para mostrar como que tem essa nossa variação de cor. É, então, vamos aprender a fazer isso. Inicialmente, vamos apagar a memória do R, como sempre. Igual é, sabe? Fecha parênteses. Vamos agora ativar o pacote. É, a gente já ensinou como instalar esse pacote né? em aulas anteriores. É, e vamos utilizar, então, uma função chamada de... É, color Palet né? Então eu vou colocar aqui interrogação O nome da função para abrir o manual Então a gente tem aqui O manual explica direitinho Várias coisas que a gente tem Aqui dentro dessa função para fazê-la Funcionar, ok? É, depois vocês lerem Direitinho, vamos abrir aqui o arquivo De exemplo Copiar, vamos colar Aqui é, Que aí vai facilitar um pouco então vamos criar um objeto chamado nome que vai ter é, o endereço da nossa imagem do nosso arquivo de exemplo, vou abrir essa imagem, apareceu aqui, então a gente tem essa imagem. Vou fazer aqui uma paleta de cores. É, então, eu coloco aqui o número igual a 5, eu tenho aqui 5 classes. Então, eu tenho 5 classes representando aqui os tons que a gente tem. A gente tem tons de branco, tem tons de verde, tem tons de vermelho. É, mas mostra aqui todos esses tons com a mesma quantidade que a gente tem. Mas a gente pode colocar aqui uma escala, né? É, a fim de colocar de forma proporcional ao número de pixels que a gente tem. Então, a gente tem muitos pixels... Alguns verdes e um pouquinho vermelho. Então parece proporcionalmente ao tanto dessas cores que a gente tem em nossa imagem. Se a gente quiser aumentar o nosso número de classes, né, é só a gente aumentar os números aqui. Então vai aparecer um número maior de classes aí das nossas cores. É, temos aqui um outro exemplo, que seria esse exemplo aqui de número 10. É, então veja que interessante! Eu posso vir aqui, né? E colocar aqui cinco classes. Então, os nossos tons de azuis correspondentes ao fruto, verde, a parte aérea, branco, a raiz. Posso colocar aqui proporcional, então, a gente tem muito azul e pouquinho verde e branco, que seria a nossa plântula. É, em aulas bem anteriores, nós já falamos como que a gente consegue transformar a nossa imagem em escala de 5 utilizando um índice. Assiste essas aulas aí ensinei também como que a gente faz a segmentação utilizando esse né, índice. Então, aqui, por exemplo, se eu utilizar esse GL e esse de 0.25, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, nós conseguimos ter os pixels, né, ou seja, uma máscara correspondente à nossa prântula. O que tem valor 1, que é branco, é a prântula. O que tem valor preto é o nosso background. Então, eu posso vir aqui e colocar em M igual a nossa imagem, o número de classes que a gente quer. Vou colocar aqui 5, por exemplo. A nossa máscara é esse objeto que a gente carregou aqui, que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Plot igual a show. Não, ctrl, enter. Então, a gente vai ter aqui a escala de cores apenas da nossa plântula. Né? Se eu colocar aqui 10, a gente vai ter 10 classes. E se eu quiser saber proporcionalmente o que, que a gente tem na nossa plântula, né? então nós temos aqui direitinho, né? mostrando só o que, que a gente tem na nossa plântula, proporcionalmente, a gente tem muita parte aérea, tem poucos tons brancos aqui, correspondente às raízes. É... Vocês conseguem ver, é só para a gente ver, eu aqui o número 5, 5 classes, né? que utilizando a massa a gente está excluindo então, essa parte de Azul, né? ou seja, a máscara a gente está obtendo a parede de cores apenas da nossa prântula. Então vocês conseguem ver né, que é bem tranquilinho, nós conseguimos fazer essa classificação aqui das nossas cores. Né? Outro exemplo aqui com sementes, é, proporcional, aqui né, utilizando uma paleta de cores onde a gente consegue separar apenas o que é semente. E aqui uma paleta de cores, então, apenas com as tonalidades correspondentes às sementes que nós tínhamos nessas imagens, ok? Aqui proporcionalmente. E aí a gente consegue, então, caracterizar as nossas cores. Então vocês conseguem ver que isso é muito interessante, é bacana utilizar isso em algumas situações nas nossas pesquisas, ok? É, então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Se inscreva aí no canal. Até mais!